Muito bem, gente! Estamos de volta! Estamos de volta aqui com você com mais um documentário, né? É, mais uma vez, resgatando a história da música evangélica no Brasil e sempre aí, né? Mais pela parte sertaneja, né? É, mais as duplas sertaneja evangélica né? que existiram aí, né? existem ainda, é, mas o pessoal não se lembra mais, né? Hoje o pessoal evangélico é os mais novos, se falar em dupla sertaneja evangélica, eles vão falar Daniel e Samuel, né? Tá certo, é, é uma grande dupla, né? Respeito, tem todo o meu respeito, com certeza, e, e toco na nossa rádio, né? Mas tem muita gente boa aí, né? Que teve aí o seu, o seu nome marcado na história né? É, da música evangélica e hoje não está sendo, sendo mais lembrado, né? É, muito bem, antes de tudo, né? Gostaria de que você deixasse o seu like, deixasse aí a sua inscrição, né? Se você não é inscrito no canal, para que nos ajude né, a continuar aí resgatando a história da música evangélica, a história da música sertaneja. E não se esqueça, né, essas músicas do do Celestial também é, são tocadas ainda é, através da rádio Saudade do Sertão. Né? No www.radiosaudadedosertão.com www Sertão.com, Se você tiver o aplicativo Radiosnet, é só você digitar lá Rádio Saudade do Sertão, 24 horas no ar, tocando o melhor da música sertaneja evangélica aí para você de todas as partes do mundo e do planeta, tá bom? Muito bem, vamos começar falando um pouquinho dessa maravilhosa dupla Que começou aí é, a sua carreira já há algum tempo Vamos lá, vamos soltar um pedacinho aí Só um pedacinho da, da música deles para você conhecer Se você nunca ouviu falar, escute só Esses dois aí é do Celestial Quando um crente vai passando o mundo fica no é, do Celestial, né? É. Começou a sua carreira em 1973, gravando aí o seu primeiro disco, ainda eram bem jovens, né? É, gravou pela gravadora Califórnia. Eita, Califórnia, deixa saudade, hein? Lá na Barão de Itaqui, ficou 40 anos lá, essa empresa maravilhosa. É, gravou muitos discos evangélicos, sertanejo também, né? E, mas só que se dedicava mais à área sertaneja, né? É, se dedicava mais à área sertaneja, o doutor Mário Vieira, é, que era o diretor na época, né? Ele tinha uma dedicação tremenda, né? Gravou, chegou a gravar grandes nomes, né? É, grandes nomes. Curiói Canarinho, por exemplo, fez a maior parte da, da sua discografia evangélica foi na gravadora Califórnia, né? Mas do Celestial gravou o seu primeiro é, na gravadora Califórnia. É, não parando por aí, é claro, né, que até hoje estão por aí é, Eu não tenho informação né, se é, porventura, né, se Jesus recolheu um deles né, Porque já estão aí de idade, mas eu creio que estão por aí ainda Nós estamos gravando aí em 2022, né, para deixar registrada essa data para você que está me ouvindo né, Em outras épocas, né, evidentemente mas do Celestial fez uma carreira maravilhosa, né? Gravando aí seu primeiro disco na Gravadora Califórnia. Depois veio muitos outros, é, veio muitos outros discos é, por várias gravadoras famosas. Eles passaram, por exemplo, pela Gravadora é, Estrela de Belém, do Oswaldo Nascimento. Tiveram uma breve passagem, acho que gravaram um disco. É, é, Recanto dos Evangélicos, lá na Conde de Sarzedas, do cantor Tony Silva, gravaram vários, mas vários discos mesmo. É, lá é uma infinidade de lançamentos pela Recanto dos Evangélicos. Vamos ouvir só mais um pedacinho, ó. Escuta só, só mais um pedacinho, é, porque nós não podemos tocar tudo por causa dos direitos autorais, ó. O mundo fica eu acho interessante, né, que a dupla passou por várias gravadoras, gravadora novas de paz da época, né, gravadora Louvores do Coração, uma infinidade de LPs gravados pela Louvores do Coração do Pastor Jonatas de Freitas, é, gravadora Recanto dos Evangélicos, que eu já falei, né, é, também a gravadora União Evangélica, União Evangélica do Saudoso J. Cardoso. O dia, a própria gravadora Bom Pastor né, produziu, acho que, dois discos né, maravilhosos. Né, uma produção maravilhosa dessa, dessa dupla na época. né E é, também, é, deixa eu ver aqui, Louvores do Coração, gravadora Bom Pastor, gravadora Louvores de Sião, é, também. É, a gravadora Discoteca Deus e Amor, né? É, a Miranda andou produzindo alguns discos deles também, né? Importante... É, é, lembrar aqui né, que essa dupla trabalhava muito né, é, em cima de músicas de exortação que é uma coisa hoje que no, no, na época que nós estamos vivendo né, não funcionaria né? os crentes estão tão rebeldes hoje em dia que se você é, cantar alguma coisa de exortação para eles eles te expulsam de dentro da igreja né? é, na época era mais era exortação né? é, José Carlos Alfenas que é o nome né, desse irmão é, um grande compositor, deixou várias músicas aí, é, gravadas aí por eles mesmos E, e algumas também né, regravadas por, por outros cantores, né, por outros cantores é, Enfim, uma discografia maravilhosa Eu creio que tenha mais de 40 discos, eu não tenho o número certo né, Mas uma discografia maravilhosa com lindas, maravilhosas canções Que foram gravadas durante esse tempo ó. É com Deus. Passa hoje um é, o com, que como eu falei, né? olha só, é só músicas de exortação da época. Tu estás enganando assim mesmo. E também eles faziam questão, né, de gravar esse tipo de música, né, para que quando eles cantassem nas igrejas, né, é que realmente as pessoas fossem abençoadas, né? Hoje em dia as pessoas gostam de barulho, né? É gosta é, quando chama um cantor lá se o cantor cantar um hino de exortação, vai estar tá perdido, né? Ele vai sair sem até a passagem do ônibus, né? É, vai nessa, né? Vai nessa. Nessa época que nós estamos, não tem negócio de cantor vir de ônibus, mas não, né? Vem de avião e existe hotel, né? Nessa época do Celestial aí, eles acham, é, pediam uma ofertinha para ajudar no, na gasolina, viu? e tem cuidado. Jesus deve, vai, voltar. É alguns títulos né da época né vamos né, dar uma recordada aqui alguns títulos da época para você fazer base você que é crente né você que é cristão é, você é, que às vezes não conhece do celestial Ou já ouviu falar e não conhece né é, não conhece a, a discografia deles que são muitos viu não são poucos não ah, por exemplo aqui ó eu tenho aqui é, como eu já disse, né, eles trabalhavam muito em cima da exortação né, do celestial Jesus e a televisão. Na época eles é, fizeram é, essa melodia, né, é, exortando a crentalhada né, que estava entrando em cima da televisão. Hoje tem muito mais coisa, né? É, hoje tem muito mais coisa. Televisão é o de menos, né? é o lixo que tem com essa internet. Eu vou te falar, viu? não está fácil não, hein? É, hoje, em dia, hoje em dia muito lixo e pouco crente. É, tem mais uma aqui, A História de um Jovem. Geralmente é isso aqui, deve ser algum testemunho, né? Que eles gravaram lá pela a gravadora Novas de Paz, né? É, do falecido Antônio Costa Rodrigues. É, também Sapatinho de Algodão. É, eu não sei se essa composição é deles, mas a maioria, né? A maioria do, das, da, das músicas que José Carlos Alfenas gravava era dele, né? Era a composição dele mesmo, né? É, deixa eu ver aqui o que mais. É, o Bebê Diabo do Celestial, né? Isso aqui é uma música contando a história, né? É, nos, no finalzinho dos anos 70, que aconteceu que nasceu uma criança com rabo e chifre, né? Aí eles é, é, fizeram essa música e eles gravaram aí, né? Eles gravaram aí, é, registrando esse fato terrível. Né? Você imagina um negócio desse, uma criança. É, os pais. É, espera com tanta alegria, né? acontecer uma situação dessa é, é muito desagradável, né? antigamente era diferente, olha aqui ó, outro título, né? É, que a dupla gravou era desse jeito, né? sempre exortação, sempre é, pegando aí no pé do pessoal, né? para que se consertasse, para que se Jesus não voltasse, a, se Jesus voltasse agora o pessoal não ficasse, né? quando o crente chora mais uma de exortação aí, né? A maioria, né? A maioria de toda a carreira do Celestial foi dedicado a exortar os crentes, né? É, a, ex a exortação dos crentes. História de um jovem, eu já falei, né? Tem mais uma aqui, ó. Esse aqui, eu acho que é bem recente, né? Eu não tenho o um ano. É, mas a Grande Vitória. Aqui ele já muda um pouquinho o ritmo, né? Já estão aí praticamente no século 21 né? E a maioria dos cantores muda. Infelizmente, né? É, não ficou igual aos outros, mas é bom também, né? A lei do divórcio, é, a lei do divórcio, isso aqui é uma produção da a saudosa Araci Miranda, muito bom esse disco, né? É, também falando sobre o divórcio no Brasil, que ainda não tinha, né? Não era permitido nas igrejas. Viajante Feliz do Celestial, é uma produção da gravadora Novas de Paz, que também foi, ficou muito bom. É, um, uma produção aí da gravadora é, do Antônio Costa Rodrigues, né? No dia do arrebatamento. É, no dia do arrebatamento, é, também uma produção que eu conheço que é muito boa de se ouvir, né? É, um nome escrito no céu. Essa aqui é bem antiga, né? Qual que é? A gravadora mesmo? Não tem, né? É, não tem o registro mas e bem instrumento é, bastante instrumento. Né? Eles gravavam com é, diversidades de instrumento e tudo ao vivo, gente não era igual hoje que tem computador né, para poder é, falsificar uma sanfona, por exemplo, não naquela época não existia isso. Né? E a maioria do, das gravações né, geralmente sanfona, acordeon, é, e outras coisas mais, né? eram grandes nomes da música evangélica, né? que colocava né? o maestro Zezinho, por exemplo. Né? É, o Zezinho fez muito acordeão para eles e muitos outros é, cantores. Né? É, e estamos puxando aqui é, praticamente aí a, o, é, o repertório deles, né? o, a discografia é, do Celestial Só Falta Você. É, mais um de exortação outro aqui, ó, mais, um dos mais recentes Gideões Missionários da Última Hora provavelmente fizeram em homenagem aí aos Gideões né? é, abrindo o caminho esse aqui é, não é antigo também mas não é tão novo, aquele né? pessoal aí parou já há algum tempo né? eu não tenho informação se eles gravam agora recentemente, se estão gravando recentemente é, antigamente era diferente, um disco totalmente sertanejão, né em estilo do sítio, inclusive eles estão aí com uma, uma, uma fotografia na frente de um carro de boi, né? É muito bonito, muito interessante, eles eram bem novinhos aqui, né? Ah, pela foto dá para perceber. Oração de um justo e os seus efeitos, essa música é bem conhecida também, né? Bem conhecida por muitos, eu acho que já foi até regravado por outras pessoas aí, né? É, quem mais aqui temos aqui? Deixa eu puxar. Mas aqui é Passado Esquecido, é, construindo um altar, um grande sucesso de Indústria Celestial né, dos anos 80. Problema Jesus Resolve. Você pode perceber que é muito, é muito disco, né? É muitos lançamentos. Ovelha Desgarrada, esse aqui foi o primeiro disco que eles gravaram pela gravadora Califórnia, é um trabalho atrás do outro, né? É, eles gravavam praticamente quase todo ano. É, era moderna. É, era moderna. Quem produziu isso aqui? É, não tem, né? É, não tem o nome da gravadora aqui, infelizmente, né? Ah, Louvores do Coração, é. Louvores do Coração, tá aqui a placa, né? É, o Agir de Deus. Pela fotografia, esse Agir de Deus é bem recente, né? Já estão, já de idade aqui, né? É, tem mais um aqui, né? Quem, quem é que produziu isso aqui? Irmãos murmuradores. Ah, Irmãos murmuradores. É um compacto. É um compacto, só não tem a gravadora que produziu, né? Esse nem eu, é, nem eu mesmo que conheço bastante não não tinha conhecimento, né? O, o juiz, o juiz justo do celestial, é, salvo da enchente do celestial, é uma produção lá da gravadora Recantos Evangélicos também, né? Abrindo caminhos do celestial. É, a Justiça dos Céus, um compacto, mais um compacto com eles, né, é, Deus Abriu a Porta, muito bom, né, muitos, mas muitos discos mesmo, né, Bíblia empo Empoeirada, estão bem novinhos aqui na capa, né, isso faz muitos anos, né, é, Cumprindo Minha Missão, muito bom, é, deixa eu ver aqui se tem mais aqui ainda, né, é, Raridades, Cumprindo, é, mais um aqui, Oração de um Justo, isso aqui eu já falei, né, Lutas e Vitórias, enfim, gente, uma discografia que é de bater palmas, né, é de bater palmas, um trabalho maravilhoso que foi feito aí, né, é, até há poucos anos, até antes da pandemia, eu ouvia falar deles que estavam fazendo seus trabalhos por aí, é, moraram na cidade de Pitangueiras uns tempos, e jabuticabal também, né, é, infelizmente, nós tomamos conhecimento de um acidente que teve entre Cabal e Pitangueiras, é, da dupla, né, que foi cantar numa igreja à noite, é, foi para uma estrada de terra e acabou batendo aí contra é, uma vaca, parece na época, e tiveram grandes problemas nesse acidente, precisaram é, vou ir para a capital né, para poder tratar a saúde, e até então não tem notícias, né, não tenho notícias. Se algum da família chegar assistir esse vídeo é, entra em contato conosco né entra em contato conosco para a gente pegar mais informações que nós somos aí grandes grande admiradores da dupla do U Celestial e acompanhamos aí há muitos anos esses trabalhos deles a última vez que eu encontrei com José Carlos Alfenas foi na, na porta da Igreja da Graça na cidade de Ribeirão Preto era uma grande pessoa né é uma pessoa espetacular muito quieto mas recebia a gente muito bem né é, com certeza um grande homem de Deus vamos ouvir mais um pedacinho da, é, da música deles aqui, vamos lá muito bem é isso aí né é isso aí mesmo, do Celestial né relembrando essa dupla maravilhosa é, que fez um grande sucesso nos anos 70 e 80, comecinho dos anos 90 E hoje infelizmente está um pouquinho esquecido aí pela mídia né? Mas nós aqui da Saudade do Sertão relembramos relembramos com muito prazer Pois todos esses cantores que ajudaram a escrever a história da música evangélica no Brasil é, Merecem o nosso respeito, a nossa consideração e se porventura do Celestial e a Irmã Maria ainda estiverem aí conosco, né, que eu não sei se nesse meio tempo eles já partiram dessa terra, é, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa homenagem, a nossa pequena homenagem da Rádio Saudade do Sertão. E se, caso Deus recolher um deles, é, que a família possa receber essa pequena homenagem em nome da dupla Dulce Celestial, é, que nós fazemos aí com muito carinho, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo trabalho e na igreja redconcertar com Deus passa hoje um exame na vida